Viva! No problema a seguir, resolveremos uma equação envolvendo conjuntos. Especificamente, verificaremos sob que condições a seguinte identidade é verdadeira, ou seja, quais valores devem ser assumidos pelas incógnitas x, y e z para que esta igualdade se verifique. Recorde, antes de mais nada, que a igualdade entre conjuntos é definida usando a inclusão. Especificamente, dois conjuntos são iguais quando o primeiro deles está incluído no segundo e vice-versa. O segundo está incluído no primeiro. De forma mais geral, antes de começarmos a resolver este problema, vamos resolver um outro. Abstraindo a estrutura subjacente aos conjuntos C1 e C2 envolvidos na identidade em questão, eu proponho que a gente se pergunte de forma mais geral sobre que condições temos a igualdade entre estes dois conjuntos, o conjunto contendo A e B e o conjunto contendo C e D. Vamos explorar essa questão. Note antes de mais nada que esta identidade entre esses dois conjuntos, pela própria definição de igualdade, consiste na conjunção de duas asserções. Vamos agora utilizar a definição da relação de inclusão em ambos os lados dessa conjunção e ver o que acontece com os elementos A, B, C e D. No primeiro lado, a inclusão nos diz que cada um dos elementos deste conjunto deve estar dentro deste conjunto. Em particular, A deve ser um destes dois elementos, C ou D. E o mesmo vale para B. Logo, temos algumas situações a considerar. Na primeira situação, A é o elemento C do segundo conjunto e B é também o elemento C deste conjunto. Na segunda situação, A é C, novamente, mas B é o elemento D. A terceira situação nos dá A como elemento D e B como elemento C. E a quarta situação nos dá ambos A e B como o elemento D. O outro lado é análogo. Temos a possibilidade agora de que C e D sejam ambos o elemento A ou que C seja o elemento A e D seja o elemento B ou vice-versa, C seja o elemento B e D seja o elemento A ou que ambos, C e D, sejam o elemento B do conjunto da esquerda. Aparentemente, então, temos quatro possibilidades aqui e outras quatro possibilidades independentes aqui. E, portanto, seriam 16 possibilidades a se considerar. Eu proponho aqui compilarmos uma lista de todas essas possibilidades. No primeiro caso, temos, digamos, 1.0 e 2.0. Na junção destes dois cenários, teremos, portanto, A, B e C idênticos e também D idêntico a estes três, já que D é idêntico a A. Logo, a possibilidade 1 um consiste em ter A, B, C e D todos idênticos. Esta é, de fato, uma solução para esta equação. Teríamos, portanto, dois conjuntos unitários contendo exatamente o mesmo objeto. O que acontece agora se combinarmos 1.0 com 2.1? A mesma coisa. 1.0 nos diz que A, B e C são todos idênticos. E 2.1 nos diz que D também é idêntico a esses três, já que D é idêntico a B, o que nos leva de volta à possibilidade P1. Combinando agora 1.0 com 2.2, temos A, B e C idênticos e temos também D idêntico a esses três. E a última combinação com 1.0 é 2.3, segundo a qual, mais uma vez, A, B e C são idênticos e D também. Considere agora a combinação de 1.1 com 2.0. Neste cenário, temos A, B e D idênticos, mas também C, já que C é idêntico a A. Mais uma vez, a possibilidade P1 se confirma. Note agora que 1.1 e 2.1 dizem exatamente a mesma coisa. Dizem que A e C são idênticos e dizem que B e D são idênticos. Eu vou registrar essa possibilidade como P2. A igual a C e B igual a D. Algo semelhante agora ocorre com 1.2 e 2.2. Neste cenário, A é idêntico a D e B é idêntico a C. Eu vou registrar isso como a possibilidade P3. É muito fácil verificar agora que 1.3. É análogo a 1,0, no sentido de que a combinação de 1,3 com qualquer uma das alternativas do outro lado nos leva à possibilidade P1. A nossa conclusão aqui, portanto, é que há exatamente três possibilidades, que eu vou registrar como um lema auxiliar para a gente retornar ao nosso problema principal. Nosso lema, portanto, dirá que a equação. AB é igual a CD, é verdadeira, se e somente se, uma destas três possibilidades é o caso. A demonstração da direção interessante deste lema acabou de ser apresentada pela nossa análise de casos. A saber, a igualdade implica na disjunção dessas três possibilidades. A recíproca, ou seja, que cada uma destas três possibilidades implica na igualdade, é absolutamente imediata. Com este lema auxiliar, retornaremos agora ao nosso problema principal da identidade entre os conjuntos C1 e C2. Eis, portanto, uma solução para o nosso problema. Recorde que o enunciado nos informa que X, Y e Z são incógnitas, cujos valores devemos encontrar. Nada é dito, contudo, sobre C e B os outros símbolos que aparecem dentro desses conjuntos. Na minha solução, eu irei assumir que C e B são elementos primitivos. Através dessa hipótese adicional, eu quero dizer que C e B são objetos, e não conjuntos de objetos. Em particular, segue que C não pode ser o conjunto com B dentro ou o conjunto com X e Y dentro. Você pode pensar em c e b como sendo, por exemplo, números, não há razão a priori para pensar que números devem ser vistos como conjuntos, mesmo que seja possível implementar números como conjuntos. Ou seja, enquanto x, y e z são variáveis, b e c são constantes. Essas constantes não terão estrutura interna. Ora. A identidade entre C1 e C2 tem exatamente a forma da equação no enunciado do nosso lema. Seguiria daí, portanto, que há três alternativas, P1, P2 e P3, segundo as quais os conjuntos C1 e C2 seriam idênticos. Na primeira destas alternativas, os quatro objetos envolvidos, A, B, C e D, são idênticos. Mas isto faria, em particular, com que C fosse idêntico ao conjunto XY ou que C fosse idêntico ao conjunto com o elemento B dentro. Ambas as coisas estão proibidas pelos itens 1 e 2. Resta-nos, assim, a possibilidade P2 ou a possibilidade P3. Seguindo uma destas duas possibilidades, digamos P2, teríamos que... Este objeto e este seriam idênticos e também seriam idênticos este objeto e este, que aqui em C1 e C2 corresponderiam a estes objetos. Mais uma vez, esta identidade é proibida pelo item 1. Assim sendo, só nos resta uma alternativa que vamos representar aqui. Concluímos, portanto, que o conjunto com x e y dentro deve ser idêntico ao conjunto com b dentro e c deve ser idêntico a z. Ora, do item 3.1, podemos concluir usando a definição de igualdade em particular que o conjunto da esquerda está incluído dentro do conjunto da direita. Essa a seção, por sua vez, pela definição de inclusão, nos informa que cada um dos elementos do conjunto à esquerda, x e y, devem ser idênticos ao único elemento do conjunto da direita, b. Dos itens 4.1, 4.2 e 3.2, respectivamente, podemos concluir que os valores de x, y e z são b, b e c. Duas observações. Primeiro, a questão que nós levantamos no início, mais geral, sobre a igualdade entre esses dois conjuntos, nos levou a formular e demonstrar um lema adicional que foi bastante útil ao longo da nossa solução. Segundo, a nossa solução começou a partir de uma hipótese adicional de que C e B eram elementos primitivos, ou seja, que não podiam ser representados em termos de conjuntos. Essa hipótese não faz parte, contudo, do enunciado. Se você quiser tentar resolver este problema sem esta hipótese adicional, muitas outras soluções podem ser possíveis. Em particular, soluções em que C seja igual ao conjunto unitário com B dentro. Tendo anunciado logo no início esta minha hipótese adicional, contudo, eu nem vou considerar aqui as soluções desta família de soluções alternativas.